E aí, galera do canal Novidade para a galera que faz importação, novo Evo D7 lançamento. Que Time acabou de postar um vídeo no canal dele. Aqui, pessoal, ele é recheado de novas Face Watch, tá, pessoal? Totalmente intuitivas essas Face Watch, se movimenta. Ele tá totalmente reformulado, pessoal. Ele tá muito parecido com o Apple Watch, né? Esse modelozinho mais quadrado tá totalmente funcional aqui rápido não fica travando olha o botão aqui coroa pessoal ó, ele funciona olha que lindo está o lançamento notificações recebe aqui o menu rápido você pode editar ele pessoal colocar a, as funções que você mais gosta aqui ó para você não ter que ficar procurando é só clicar já vai rápido monitoramento de, de batimento cardíaco localização olha o menu pessoal olha o menu colmeia é? olha isso pessoal sem travamento muito rápido aqui você pode usar o menu lista também se preferir pessoal ó cara tá muito massa aqui o lançamento d 7 e você que quer para uso próprio quer tá atualizado da linha Ivo aí e se você quer pedir para revender pessoal eu vou deixar o link daqui do que time tá aqui na descrição ele aqui que sempre nos fornece esses smartwatch para estar tá revendendo e sempre manda de ótima qualidade então tá aqui pessoal vou deixar aqui pessoal agora aqui ó vou mostrar para vocês aqui um pouco ó ó olha só pessoal tá aqui o preço dele ó com o nosso link aqui da descrição ó. você pode comprar ele com desconto tá bom aqui pessoal as cores ó tem dourado tem na cor preta na cor prata vermelho e essa nova cor pessoal camuflado ó, tá lindão aqui ó azul e esse verde aqui, né? Verde oliva, não sei direito essa cor. Então, pessoal, ele tá vindo no tamanho 44mm, tá? É... 42, 44, que é as pulseiras, tá? Não tá vindo no tamanho 40mm ainda. E o que mais? Esse aqui é o D7 Pro, tá, pessoal? Com GPS, tá? Ele já tá vindo com GPS, esse novo Ivo esse novo aqui. Então, pessoal, você que quer importar para revender, você que quer importar para uso próprio, já tem um link aqui na descrição de fornecedor de garantia de qualidade, que é o QuickTime, tá bom, pessoal? Então, pessoal, era essa a dica de hoje, tá? É, eu não gosto de deixar aí os seguidores que gostam de smartwatch, então, tá aí a dica novo Ivo D7 Pro, tá, pessoal? espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida pode perguntar pessoal sobre aí o fornecedor sobre aí a quantos dias tá demorando para chegar na média de 25 dias pessoal não tô sendo taxado tô pedindo aí de, de duas unidades até no máximo quatro unidades pessoal tá chegando de boa não tá sendo taxado e então pessoal é isso aí link na descrição para você tá importando o seu um forte abraço Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!